Leituras Espíritas apresenta Jardim da Infância Uma obra de Chico Xavier pelo espírito do poeta João de Deus Aos Pequenos Companheiros Deus fez da vida um jardim, fez do mundo o nosso lar, Onde aprendemos a amar sua grandeza sem fim. Em todas as direções, nas cidades, nos caminhos, no campo, no mar, nos ninhos, há sempre grandes lições. No prazer, no sofrimento, na noite longa e sombria, na claridade do dia, tudo é flor de ensinamento. Colhamos bênçãos de luz, nas lutas que a vida encerra. O jardim é toda a terra, o jardineiro é Jesus. João de Deus Pedro Leopoldo, 4 de novembro de 1946 CAPÍTULO 1: ORAÇÃO DOS MENINOS Pai nosso que estás nos céus, na glória da criação, ouve esta humilde oração dos pequenos lábios meus. Santificado Senhor, seja o teu nome divino em minha alma de menino, que confie em teu amor. Venha a nós o teu reinado de paz e misericórdia, que espalhe a luz da concórdia sobre o mundo atormentado. Que a tua vontade, assim, que não hesita nem erra, seja feita em toda a terra e em todos os céus enfim fim. Dá-nos hoje do celeiro de tua eterna alegria o pão nosso que sacia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 sejas glorificado agora e sempre assim seja capítulo 2 quadro matinal interroga dona rita a pequenina louçã já fizeste camiseta a súplica da manhã já sim mamãe disse ela que pediste ao mestre amado a bonequinha amarela de chapéuzinho dourado Pedi também um vestido e a caixinha de segredos que faz música ao ouvido lá na casa de brinquedos. — E não rogaste mais nada? — perguntou a mãe bondosa. Pedi a bossa encarnada e a sombrinha cor-de-rosa. — Filhinha dos olhos meus — disse a mamãe num sorriso — volta a prece e roga a Deus que te conceda juízo. CAPÍTULO 3 CONSELHO MATERNO Ouve, filhinho, pelo caminho encontrarás muita criança sem esperança, sem luz, sem paz. Aves pequenas guardam apenas o pranto e a dor, rolando ao vento do sofrimento esmagador. Passam a sós, erguendo a voz, pedindo pão passam em bando, dilacerando o coração. Ante a tristeza, dessa aspereza, desse amargor, filhinho amigo, dá-lhes abrigo, dá-lhes amor. És irmãozinho, do pobrezinho, que aflito vai. Nos mesmos trilhos, nós somos filhos do mesmo pai. CAPÍTULO 4 MEU LAR meu lar é um ninho quente, belo e doce, Meu generoso e abençoado asilo, Onde meu coração vive tranquilo, Na sacrosanta paz que Deus me trouxe. Meu refúgio sereno de esperança, Nele encontro essa luz terna e divina, Do amor que aperfeiçoa ampar e ensina, Minha alma ingênua e frágil de criança. O lar é a minha escola mais querida, doce escola em que nunca me confundo, onde aprendo a ser nobre para o mundo e a ser alegre e forte para a vida. Capítulo 5 Os Pais Diz-me, bela Angelina, com teus dotes naturais, como interpretas teus pais, minha galante menina? Meus pais, amiga querida, são estrelas de amor que Jesus, nosso Senhor, me concedeu para a vida. Amigos como ninguém conduzem-me ao bom caminho e ensinam-me com carinho o amor a verdade e o bem. No lar que é o meu doce abrigo são meus ternos protetores, bondosos encantadores, nunca se cansam comigo. Meus pais, em verdade, são meus anjos bons contra o mal. Mas que dizes, afinal, de minha definição? Disseste bem, Angelina, nossos pais e companheiros são sublimes mensageiros da providência divina. CAPÍTULO 6: ESTUDANTE Aonde vais, minha Lilita, tão bonita? Eu vou à escola estudar. Diz-me cá, para que, já se vê, que precisas explicar. Que pergunta é meu dever aprender, pois mãezinha sempre diz que na escola, nobremente, toda gente fica mais sábia e feliz. Capítulo 7 A Escola No mundo em todo lugar, seja no campo ou na vila, temos na escola tranquila o nosso segundo lar. Em todos os continentes a que o homem se conduz espalha as bênçãos da luz, de mil modos diferentes. Com suas doces lições, cheias de paz, de alegria, semeia a sabedoria no campo dos corações. Neste minuto que passa, repleta de dons divinos, abre-se escola aos meninos, de toda cor, toda raça. Selecionando pendores, com virtudes imprevistas, forma sábios, forma artistas, mordomos e servidores. Revelando o amor mais puro, com carinhos maternais, prepara futuros pais para as missões do futuro. Da mais humilde expressão, a mais elevada espécie, qualquer escola merece a nossa veneração. Bendita seja a oficina que nos cede ao pensamento, o pão do conhecimento e a benção da luz divina. Capítulo 8 O LIVRO o livro é o bom companheiro que me educa que me alerta a todo instante é o roteiro que me traça a estrada certa é um amigo que me ampara com cuidado com carinho a sua linguagem clara tudo explica de mansinho é sempre calmo e bondoso não tem gritos não tem ralhos ajuda-me sem repouso em todos os meus trabalhos auxilia-me sozinho em lições lindas e boas a cuidar de meu caminho e a respeitar as pessoas sem qualquer alteração ele que sabe de cor ajuda-me o coração para ser sempre melhor menino que não procura um livro para aprender evadiu sem -se leitura fugindo de seu dever capítulo 9 lembrança a professora querida que orienta a nossa vida com tanta dedicação traz -se sempre meu filhinho as rosas de teu carinho na benção da gratidão capítulo 10 primavera a primavera no prado toda vestida de flores trouxe lençóis multicores que brilham ao sol dourado Parece a festa das cores, no caminho perfumado, para a alegria do arado e paz dos trabalhadores. Minúsculos passarinhos entoam nos altos ninhos cantos de amor e inocência. A natureza revela, sublime, ditosa e bela, as luzes da providência. CAPÍTULO 11. NATUREZA o livro da natureza repleto de resplendores, com jardins encantadores, abertos em flores mil, é o livro sublime e vivo em que Deus se manifesta, desde a raiz da floresta aos horizontes de Anil. CAPÍTULO 12 O VAGABUNDO no que passa na estrada de roupinha esfarrapada, sem mãos amigas de alguém, Pobrezinho é vagabundo, Vagueia por este mundo sem ninguém. Às vezes tem sede de fome, Na miséria que o consome, De pés e braços em os nus, Tão tenro e de alma sombria, Sem amor, sem alegria e sem luz. Mete pena vê-lo a solta, De cabeleira revolta, Tal a penura em que vai. Sua alma geme e padece, Não teve mãe que o quisesse, nem Pai, tenhamos piedade ao vê-lo, quem não pede auxílio e zelo, num bocadito de amor, como punge no caminho, tanta falta de carinho, tanta dor. Lembremos em nossa vida, que essa criança ferida, como nós tem coração, que esse pequeno mendigo, seja agora nosso amigo, nosso irmão. Capítulo 13 Velhinhos De nos caminhos passam velhos pobrezinhos a sofrer sem pão, sem lar. Ao sabor da ventania suportam a noite fria a gemer e mendigar. Choram a mingua de afeto sem a carícia de um neto nos dias de solidão. Foram jovens, entretanto, são hoje estátuas de pranto, de pobreza de aflição. Olhando esse quadro amargo, ó, nunca passeis de largo, gargalhando e andando ao léu. dai lhes o pão da bondade, que a pensam da caridade Será vossa luz no céu. Capítulo XIV Caridade, doce irmã Por que choras, meu anjinho, esfarrapado e sozinho, Vagando de Del em Del? Choro de dor e saudade, pois seu filho da orfandade, minha mãe foi para o céu. Que tens? Sinto frio e fome, a angústia que me consome, parece nunca ter fim. A ventura me escorraça, o orgulho olha me passa, sem compaixão para mim. Minha mãe já não existe, e desde o momento triste em que o senhor me levou, não tenho a mão de um amigo, pequeno e pobre mendigo, Eis agora o que hoje sou. Vem comigo, ó quem me dera. Vem, terás a primavera de doce e eterna manhã. Teu nome, sonho verdade, eu me chamo caridade. Quem és tu? Sou tua irmã. Capítulo XV Feliz Cheio de dor, o pobrezinho, sempre sozinho e sofredor, Triste viajor, descalçadinho, ave sem ninho e sem amor. Que não mal diz, o amargo trá, tu aos dias seus. É mais feliz, por ser mais grá, tu aos dons de Deus. Capítulo XVI. Ao um recreio. Nos minutos de recreio, nas alegrias da escola, há tanta, tanta sacola, repleta de doce e pão. Tantos meninos felizes trazem fruta, trazem bolo, e há tantos em desconsolo, que trazem fome e aflição. Ó oh, que a criança bondosa desde bem cedo compreenda, na divisão da merenda, um nobre e lindo dever. Se fraterno, meu filhinho, dá sempre do que te sobre ao coleguinha mais pobre, que não tem o que comer. Capítulo 17 Grande tolo. Logo após a cabra cega, Zezinho todo suor, ao lado do professor, dizia para um colega. Eu hoje já fiz das minhas, amanheci no brinquedo, levantei-me muito cedo, apedrejando as galinhas. quebrei xícaras e pratos, pus fogo ao quintal ao vizinho, chicoteei meu cãozinho, dei pancadas em dois gatos. Furtei doces à cozinha, queimei um sapato e um pente, e atirei água fervente ao rosto da empregadinha. Esfregando as mãos contentes, sem respeito, sem temor, perguntou ao professor, — Não julga que sou valente? O mestre, sem repreender, respondeu-lhe em desconsolo, — Não passas de um grande tolo, que tem muito o que aprender. Capítulo 18 SIMÃO O MENDIGO Doente, pobre e velhinho, o desgitoso Simão, arrimado a seu bordão, andava devagarinho. Pés e mãos em chaga aberta, lá ia o velho coitado, enfermo desamparado e humilde na estrada incerta. Cabelo todo branquinho, rugosa face morena, o pobre metia a perna a vagar pelo caminho. De onde viera Ora quem Buscava saber, ao certo, Vinha de longe ou de perto, Ninguém sabia ninguém, Só lhe sabiam do nome E que, em miséria sem nada, Ele esmolava na estrada, a fim de matar a fome. Estendendo o seu chapéu, Pedia, cheio de dor, Uma esmola, meu senhor, por amor ao Pai do céu. Mas, ó Deus, que te neste mundo de aflição, ninguém ouvia Simão nas horas do sofrimento. — Passai de largo, eleproso! — diziam homens cruéis. Oh, — Ó, não vos aproximeis deste ancião perigoso. — Ah, que graça! Ponte a brisa! — exclamava o outro passante Nada de esmola ao tratante, que este velho não precisa. O mendigo nos ais dizia, viva a saúde, trabalhei enquanto pude, agora não posso mais. Toda a gente lhe fugia, nem lhe dava uma sopa, nem um trapinho de roupa, para a noite da agonia. Muito tempo era passado, e o desditoso velhinho sentia-se mais sozinho, mais doente e mais cansado. Chegou, enfim, um momento em que o velho sofredor caiu de frio e de dor na estrada do sofrimento. Caiu e sonhou contente, embora sede o cansaço que Jesus vinha do espaço, dizendo-lhe docemente, Escuta, meu bom Simão, não temas, querido amigo, se forte eu estou contigo, chegaste à ressurreição. Não chores, estou aqui, terminou tua aflição, estás em meu coração, pensavas que te esqueci? Enquanto o mundo enganado atormentava-te ao peso, de zombaria e desprezo, eu sempre estive ao teu lado. Teus prantos e tuas dores são hoje a luz que te veste no campo do amor celeste, repleto de eternas flores. E Jesus, em voz mais terna, concluía, Vem, Simão, a doce consolação do mundo de luz eterna. E Simão, chorando e rindo, a seguir de o mestre, esqueceu a dor terrestre no céu venturoso e lindo. O caminho era de estrelas, de tão sublime matiz, que o pobre ria feliz, sem saber como entendê-las. No outro dia, ao reconforto, do sol de coroa erguida, acharam-se mão sem vida. O mendigo estava morto. Capítulo 19 Conversando Mão pequenina e boa, não atire pedrada aos passarinhos, não torture animais. A vida é luz que Deus aperfeiçoa, nos lares, nos estábulos, nos ninhos, qual o melhor dos pais? Ouça, meu pequenino, terno e puro, a mão frágil que mata o dilacera, inimiga do bem, nos caminhos distantes do futuro, pode tornar-se a pata de uma fera, matando o homem também. Capítulo 20. Essa velhinha Essa velhinha que vês, passando sempre ao sol posto, Todo dia, todo mês Penosamente a esmolar Também foi criança um dia Não conhecia o desgosto Brincava, jogava e ria Era o anjo de seu lar Depois vieram mudanças Trabalhou, sofreu na vida Morreram-lhe as esperanças Cansou-se-lhe o coração Hoje triste, quase morta Sozinha, desiludida Esmola de porta em porta a fim de ganhar o pão. Não te esqueças, meu filhinho, Que um velhinho abandonado Tem sede de teu carinho, De tua doce afeição. Aprende a viver mais cedo, Não fujas amedrontado, Aproxima-te sem medo, Anda, cabes de mão. Capítulo XXI Palavras de Vovô Escuta, meu netinho pequenino, Permite que em tua alma de menino nasça o impulso da grande compaixão. Não fujas a bondade que perdoa, guarda a ternura luminosa e boa que nasce pura de teu coração. Se encontrares pessoas infelizes, cheias de dores e de cicatrizes, não desvies de leve teu olhar. O sorriso de um anjo reconforta, o triste sofredor que bate à porta, a gemer a pedir a soluçar. Semeia a paz e amor em tua estrada, não zombes da miséria abandonada, não te rias da mágoa de ninguém. Sob a bênção da infância doce e vaga, crescerás para o mundo que te afaga, e no futuro lutarás também. Capítulo 22 – O Irmãozinho Quando nasceu Antoninho, disse vovó com carinho, Nesta adorável criança temos mais uma esperança. Ganhamos um novo amigo que procura nosso abrigo. É um espírito que vem buscar a verdade e o bem. Crescerá junto de nós, terá força, terá voz. Agora é um bebê risonho, no berço feito de sonho. Amanhã que se comporte, será homem nobre e forte. Seu coração está cheio da grande luz de onde veio. Ele volta ao nosso nível, da imensa esfera invisível, procurando amor e luz para servir a Jesus. Em seguida, a vovozinha beijou-lhe a face branquinha e falou o fim do intervalo. Deus nos ajude a guardá-lo. Capítulo 23: Rendendo Graças Junto à mãezinha doente, a bondosa pequenita, a joelha se contrita e suplica humildemente. Deus de bondade sem fim, Pai de amor e compaixão, Atende ao meu coração, Cura a mamãe para mim. Passam momentos de espera em que a filha, um anjo lindo, observa a mãe dormindo na calma da fé sincera. A enferma desperta e diz, filhinha, que paz, que luz, sonhei que via Jesus, estou mais forte e feliz. A pequenina que eu via, na candidez de uma rosa, abraça-se a mãe bondosa, põe-se a chorar de alegria. Cerrando os olhos os seus, murmura, mamãe querida, nossa prece foi ouvida, rendamos graças a Deus. Capítulo 24 Resposta de Mãe Minha mãe, onde está Deus? Ora esta minha filha, Deus está na luz que brilha, sobre a terra pelos céus. Permanece na alvorada, no vento que embala os ninhos, no canto dos passarinhos, na meiga rosa orvalhada. Respira na água cantante, da fonte que se desata, no luar de leite e prata, está na estela distante. Vive no vale e na serra, onde mais, como explicar-te, Deus existe em toda parte, em todo lugar da terra. Ó oh, mamãe, como senti-lo, bondoso, sublime e forte? Será preciso que a morte nos conduza ao céu tranquilo? Não, filhinha, ouve a lição. Guarda a fé com que te falo. Só podemos encontrá-lo no templo do coração. Capítulo 25 Prece Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, Põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz, na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. dai me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão.